Olá pessoal, estou de volta para mais um vídeo E hoje eu vou falar sobre mim, mas antes eu queria falar da novidade que aconteceu no canal essa semana O canal Deficiente em está com uma parceria com o canal do Alisson Rodrigues O canal do Alisson Rodrigues é voltado para covers, ou seja, quem gosta de música vai adorar pra caramba Ele usa o instrumento ukulele, que é um instrumento havaiano. Ele faz cover nacional de diversas músicas. Eu acho que vocês vão gostar. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Vou deixar o linkado aqui em cima no vídeo. para vocês curtirem. Entrem lá, curtam, se inscrevam no canal dele que é bem legal. Mas agora eu vou... Falar sobre mim, falar sobre os 50 fatos sobre mim. Bem, vamos lá então. Eu sou deficiente, eu já nasci assim. As pessoas me perguntam, ah, tu já nasceu assim? É claro, eu já nasci assim. Na minha infância, eu frequentei escolas normais. Já frequentei a pai, só para fisioterapia. Eu ainda faço fisiotera fisioterapia, vou fazer até quando ficar velho. Eu sempre tirei notas boas no colégio. Eu sempre sentava na primeira carteira, eu era tipo nerd, sabe? Aquelas pessoas que eram... que só tirava 10. Não era eu. Eu já fiz papel de menininha no teatro do colégio, cara. Muito legal. Eu imitava certinho uma menina. Oi! Cara, sou extremamente divertido, ou seja, eu não levo a vida tão a sério. Eu já, eu já sofri e sofro às vezes com preconceito. Caraca, vou ter que dizer isso. Eu já ganhei 5 reais... No mercado de tinha uma mulher, a mulher bem gostosa, veio até mim e disse, ah, tadinho, pega cinco reais, poxa, foi incrível. As pessoas têm pena de mim, quando elas me vejam, ai, que dó, que dó dele. E eu tiro o proveito dessa dó das pessoas, eu fui na fila de cinema, imagina, o um cara lá com muletas, indo... Furando a fila e as pessoas chorando atravessadas assim e tal Eu não subo escada Eu não consigo subir escada, mas sendo deficiente que sobe, então... Então melhora pra eles Eu caio de muleta, de muleta quase sempre, já abri um talho assim no... No queijo, tive que levar pontos Eu ia do nada Imagina a sala toda em silêncio, eu gargalhando Eu já andei de cadeira de roda Como todo deficiente acho eu eu acredito que já andou ou anda de cadeira de roda aliás eu empinava as cadeiras eu saía empinando as cadeiras de roda eu sou grosso às vezes é, acho que todo mundo tem esse lado grosso sei lá eu sou irritado às vezes as, as pessoas me irritam com facilidade e eu odeio isso eu sou o único deficiente que sabe nadar Haha <risos> Eu sei andar a cavalo, cara. Eu já caí de cavalo. Inclusive, caí de cavalo em uma fossa de bosta humana, entendeu? Eu já sentei com a bunda na última e foi horrível. Eu amo seriados. Eu odeio a novela da Globo. Eu brigo com meus pais, mas eu amo eles. Eu já tomei várias folhas de garotas, entendeu? Entendeu? Eu já dei, dei presente para uma garota, um presente caro para uma garota, e no fim das contas eu estou meio fora, bem legal. Assim, eu tenho medo de ser assaltado. Pessoal, eu adoro zoar os outros. Eu falo sozinho. A minha mãe disse que eu sou louco, mas eu falo com a pessoa mais inteligente da face da terra é que sou eu. Eu amo rock and roll, tu não tem noção. Faz 10 anos que eu escuto rock and roll, desde o meu 16 anos. A primeira banda que eu vi, cara, foi Guns N' Roses, que é on Half's Door. Eu canto todo dia em casa. Minha mãe diz que eu sou um saco. Eu estou desempregado, cara. Mas eu assinei um contrato com a Paramaker. Eu quase não bebo água. Eu amo achocolatado Nescau. Se eu gosto de uma pessoa, eu gosto. Se não, foda-se. Eu dirijo. E esses tempos atrás eu quase atropelei um ciclista. Eu amo jogar games, inclusive futebol. Eu sou graduado em computação e quero um emprego. Bem, pessoal, esse foi 50 Fatos Sobre Mim. Se vocês gostaram, dê um, um, um like aí, compartilhem esse vídeo e se inscrevam no canal para receber mais novidades do canal, próximos vídeos que vão, irão ser lançados. Eu conto com vocês. Obrigado, pessoal. Até mais.